E aí gente verde, todo mundo bem? Espero que sim, aqui é o Luiz e hoje a gente vai falar sobre dores nas articulações Então alguma coisa assim, algum incômodo nas juntas, fica aqui que hoje eu vou passar um tratamento coringa e genérico que pode te ajudar a superar essas dificuldades, essas dores nas juntas como a gente conhece elas, tá bom? Pode soltar a vinheta, fica comigo e a gente já vai falar sobre isso E aí, gente, coisa boa ter você aqui no canal da Fito com a gente. Mais um vídeo de conteúdo da Luz da Serra para você. E hoje a gente vai falar sobre dor nas juntas, o que, que são, exemplos delas e o que, que a gente pode fazer usando as plantas para poder superar esse tipo de desafio. Meu nome é Luiz Mourão. Se você ainda não me conhece, eu sou um dos professores de fito energética, especialista aqui da Luz da Serra, que traz, né, que ensina um pouco desse poder das ervas para todo mundo. E hoje a gente vai falar sobre dor nas juntas, né, e já para entrar nisso eu quero deixar alguns exemplos para vocês, né? as dores nas articulações elas têm muitos nomes por aí, a gente conhece como dores nas juntas, dor na articulação, dor não sei o que, dói no frio, dói no calor, dói aqui, dói ali, esse tipo de situação, esse tipo de dor, a gente costuma ver pessoas assim, ah menina, estou com dor no cotovelo aqui, ah tô com dor no cotovelo também, mas o meu não é o esquerdo, o meu é o outro, e daí as pessoas começam a competir para ver quem tem a dor maior, quem tem a dor menor, onde que dói, onde que não dói, por que que tá doendo. E esse vídeo ele vai trazer um pouco desse tipo de informação, tá? Uh, antes da gente entrar na causa, o que, que significa a gente sentir dores nas juntas? Eu quero trazer alguns exemplos que pode ser o seu caso. Você que está assistindo aqui esse vídeo agora, ou então você que está assistindo pode conhecer alguém que está né, com esse tipo de dor. E o primeiro exemplo de dor nas articulações que eu quero trazer, quero comentar com todo mundo, é a osteoartrite. A osteoartrite, ela ocorre quando a cartilagem, que reveste as extremidades das articulações, ainda mais nos quadris, nos joelhos, ela se desgasta e, por fim, deteriora o osso. Então, a cartilagem, ela é como se fosse uma almofadinha. Né? Então, a gente tem é, osso aqui do braço, osso do antebraço, e daí aqui no meio a gente tem uma, uma almofadinha que não deixa o osso fazer atrito, né? fazer osso com osso. E principalmente no quadril e nos joelhos, que são partes do corpo que sustentam impactos. Por exemplo, quando uma pessoa corre na rua, corre numa esteira, faz um esporte, joga um vôlei que tem que pular e depois aterrissar na terra, né? Acho que é aterrissar é o termo certo. Uh, depois que a pessoa toca o chão, os joelhos e o quadril, ele absorve o impacto do corpo. A gente tem que dar uma dobradinha no joelho quando a gente pula e bate no chão na volta porque a gente alivia, assim, a tensão sobre a cartilagem. A cartilagem, ela tem né, esse papel de amortizar o efeito de atrito entre os ossos, né, entre as cabeças dos ossos, e a pessoa que tem osteo, osteoartrite, ela tem uma degeneração na cartilagem, então chega uma hora que o osso começa a ter atrito com o osso. Tá? Outro tipo né, de dores nas articulações podem ser, ser causadas por artrite né, e bursite reumatoide, que é uma doença autoimune que causa inflamações em torno das articulações e por isso dói, gera desconforto e pode acontecer com as pessoas a partir dos 25 anos. Além da osteoporose, né, que ela é muito comum em mulheres de idade mais avançada, e a fibromialgia, que é uma dor geral nas, não só nas articulações, como também no, na musculatura, né, na estrutura muscular do corpo. Inclusive, acho que tem um vídeo meu do canal falando sobre fibromialgia, eu pedi pro o pessoal colocar, eu acho que aqui em cima, né, Alê? Que fica aqui o cardzinho ou na descrição do vídeo também, para você conseguir acessar. Mas, gente, falei de osteoartrite, o que, que significa artrite, bursite, reumatoide, osteoporose, fibromialgia. Isso tudo são dores nas articulações. Mas por que, que isso acontece? Lembra, a fita energética ela não trata a doença, trata a pessoa com aquela doença. E daí, para a gente entender o que, que na pessoa está gerando aquele tipo de dificuldade, a gente precisa ter um olhar holístico para a pessoa. Eu estava mesmo hoje dando uma aula uh, para os nossos alunos de fitoenergética, né, e explicando a importância da gente ter esse olhar holístico, de olhar para a pessoa e identificar nela, na pessoa que a gente quer ajudar, o que que no comportamento dela está gerando esse essa essa doença, né? A doença pela Luz da Serra, como a gente ensina aqui, ela não é castigo, uma punição, não. A doença ela é uma mensagem. E daí quando a gente aprende a decifrar essa mensagem, entender direitinho, ah, a pessoa está com asma, é falta de perdão, a pessoa está com gastrite, é porque ela está com muita raiva. Então a gente consegue associar, através da psicossomática, né a mensagem por trás da doença com a própria doença. E daí, para a gente falar de dores nas articulações, eu quero citar para vocês né, esse livro aqui que você já deve conhecer, que é o livro Código da Alma da Patrícia e pela psicossomática, né, pelo que a Paty explica no livro Código da Alma, as articulações, elas ainda mais como os joelhos, né, elas são áreas que dobram, precisam ligar uma parte do nosso corpo à outra. Então, pela psicosomática, as dores nas articulações elas estão associadas à gratidão pelas relações. Então, tem a ver com o nosso relacionamento, né, mas não só a, apenas a, essa gratidão com relacionamento. Tem também a compreensão das transições, e isso tudo culmina numa palavra só, que é flexibilidade. É, hoje, nessa mesma aula, eu estava explicando da representação né que o joelho traz para nossa energia, o joelho, como ele tem uma articulação que nos permite levantar, abaixar, o joelho ele fala muito sobre a, a flexibilidade que a gente tem no nosso corpo. Então, quando eu sou resistente à mudança, quando eu quero tudo feito do meu jeito, quando eu sou uma pessoa muito tradicionalista, quando eu quero que... que conversar com o Deva da, da Mosquinha para ela parar de querer se suicidar. Entra na minha boca. Não, não quero. É, então, voltando. Quando a gente tem dificuldade de resistência, né, quando a gente tem muita resistência, na verdade, a mudanças em geral, né? Pensa comigo. A gente tem um desenvolvimento tecnológico, científico, que acontece muito, muita coisa em pouco tempo. E daí uma pessoa mais tradicionalista, uma pessoa mais orgulhosa, uma pessoa que tem resistência à mudança, que aprendeu a fazer uma determinada coisa. Lá no ano de 1800, Guaraná com rolha, ela vem fazendo, repetindo aquele padrão, exatamente daí quando vem uma coisa mais moderna. Ela tem resistência nessa mudança, né? Ah, eu aprendi daquele jeito, eu vou ter que fazer isso pro resto da vida. Já conhece conhece alguém assim? Isso desencadeia na pessoa que tem esse tipo de comportamento, dores nas articulações. Porque essa pessoa é muito rígida, pra que, que ela precisa flexionar, por que ela precisa se locomover? Ela não precisa de flexibilidade, ela não precisa de mobilidade, porque ela é rígida, ela é fixa, ela é inflexível, então quando a pessoa ela tem um comportamento rígido, o corpo dela reflete o comportamento, que no caso é a rigidez, inclusive das articulações, certo? Então quando a gente tem esse olhar da psicossomática para entender o que e qual é a mensagem por trás daquela doença, por trás daquele desafio da pessoa, a gente consegue montar um tratamento fitoenergético para a pessoa, né, para o vivente, como o pessoal diz aqui no Rio Grande do Sul, e sanar né, e equilibrar a, essa energia de inflexibilidade que a pessoa pode estar passando por ela. E por isso né, que eu trouxe aqui hoje então, um apanhado de seis plantas para você conseguir superar essa energia de inflexibilidade. Lembrando, né, assim como eu comentei aqui no começo da, do vídeo, a fita energética ela não trata o, a, do, a doença, ela trata o doente, a pessoa, tá? Então, para escolher essas plantas, eu, Luiz, mentalizei, né, imaginei uma pessoa com dores nas articulações e eu imaginei características dela, tá? Então, essas plantas que eu vou passar para vocês, não são essas do vaso, elas estão escondidinhas aqui, elas estão desidratadas e a gente vai usar, eu vou, trouxe aqui um pratinho para mostrar para vocês, é, a gente vai usar uma unidade de medida tibetana, que é conhecida, acho que o pessoal não vai conhecer ela. ela é conhecida como pitada, a pitada é a unidade né, da fita energética, e eu vou mostrar para vocês o tamanho da pitada, a gente vai usar pitadas dessas plantas para montar um composto né, fitoenergético energético para durar 14 dias. Já tem vídeo meu aqui no canal, pesquisa depois, ritual do chá, então aqui eu vou passar o tratamento apenas, para você saber como ativar a energia dessas plantas e fazer o chá energético para equilibrar essa energia de inflexibilidade, vai lá no vídeo do ritual do chá, assiste, que aqui hoje eu só vou dar o composto tá? e fala, explicar das plantas. Então, é, para a fito, né, como eu estava falando, eu imaginei essa pessoa com essas características, com dores nas articulações, e o, o que, que essas dores nas articulações eram para ela? O que que nessa pessoa levou ela a desenvolvedores nas articulações e daí pensando nisso eu determinei essas plantas tá então se você quiser anotar aí papel e caneta na mão vou pedir para o pessoal colocar na tela também a primeira das plantas que a gente vai usar é a caatinga de mulata é o nome da planta tá não é inventada pela luz da serra e aqui tem um potinho até já pulou aqui de tão cheio que ele tá a pitada gente eu vou mostrar para vocês eu vou pegar em maior quantidade aqui porque senão não aparece na câmera tá então, a, a caixinha de mulata a versão que a gente tem aqui, tá só os talinhos. E aqui tem bastante, ó. Isso aqui é muito, é muito. Não precisa disso tudo. Um desses aqui daria. Eu vou, colo... eu vou quebrar ele na frente de vocês aqui, ó. Fiz um chumacinho. Tá só o raminho. Eu vou quebrar, eu acho que ele não tá tão desidratado. Na torcidinha. Bom, ele não tá querendo quebrar. Depois dá para pegar isso aqui e dar uma picadinha. Bota torcendo aqui, tá quebrando. Quebrar mais uma vez, tá? Vai demorar um vídeo. Tá quebrando, vou tercendo. Daí você vai vender eu fazendo aqui, torcendo, pronto. Quebrei, um, vou quebrar, outro. Então, gente, eu, o que eu tô fazendo aqui é só pra ficar visível na gravação. Não precisa de tanto, tá? A energética, ela é mais qualitativa do que quantitativa. A gente não precisa de.. É, não é necessariamente se eu tiver mais planta, eu vou ter mais efeito, ou vai agir mais rápido, tá? Tô aqui mostrando só a quantidade que você. Pode usar metade disso para 14 dias, são seis ervas, lembra sempre, tá? Então, tá pegando direitinho, Lê? Tá, então aqui, ó, é só a quantidade de caatinga de mulata, tá? Essa é a primeira planta, a segunda planta é hibisco. Hibisco, ele é um vegetal puro do segundo chakra. Ó, uma pétala de hibisco dá. Hibisco, ele é bem concentrado, bem forte. Vou cortar ele aqui no dedo mesmo, para você ver que não precisa de muito, tá? Lembrando que essa, essa, esse tratamento é para uma pessoa com dores nas articulações. uma pessoa inflexível, com resistência à mudança, pessimista. Uma pessoa que ela é muito orgulhosa, que ela é muito dura. Tá? Então, depois eu vou ler as funções fitoenergéticas de cada uma dessas plantas para que todo mundo entenda. Tá? A segunda planta é hibisco. A terceira, orégano. E daí, para isso, eu vou usar a medida universal. Ó, a medida universal. pitado de orégano. Tá lá. Foi. Quarta planta, sassafraz. Sassafras desidratado. Ele vem nessa forma de lasca, assim, ó. Tá? Uma lasca meio fibrosa. Isso aqui tá bem boa. Vou segurar aqui, ver se o time consegue dar um zoom. Se conseguir dar um zoom aqui, vai ver que tem umas fibrinhas. E daí ele lasca assim, ó. Ele desfia, ó. Essa, essa frase ele é um físico do segundo chakra. Então ele atua, ele tem a função de atuar diretamente nas articulações e nos ossos. Aí coloquei os puros, né? Os físicos, agora vou colocar o nivelador. Opa, a Arnica. A Arnica é bem conhecida, né? A Arnica brasileira. Então tá aqui. Arnica, eu conheço ela desde criancinha, quando minha avô comprava comprar uns, uns litros de álcool, tacava a arnica ali para passar em roxo, sabe? A gente menino do Mato Grosso ia chutando asfalto. Ficava com uns roxos do mundo, tamanho desse, desse pote aqui na canela. E a arnica é bom para isso aí. Tá? A última planta, pessoal, ela é chamada de hipérico. Também conhecida em alguns lugares como erva de São João. Tá? Então, tá aqui. Ó, essa medida que eu fiz aqui, para quem está acostumado com fitoterapia, vai olhar para isso aqui e falar assim, nossa, isso vai durar 14 dias? Vai durar 14 dias, duas vezes por dia, tá? Olha lá ritual do chá, o vídeo que eu ensinei, como que faz a, a ativação. A ativação do verde-prata que eu ensinei lá, você vai fazer aqui, só nas plantas. Depois, quando você preparar o chá, você ativa o chá naquele mesma maneira. Então você vai fazer aquela, aquele processo de ativação duas vezes. Tá? E daí, olha a pitada universal tibetana para fazer o chá. Isso aqui. Ó. O chá nem vai ter gosto, tá? mas vai ter energia da planta lá. Ah, mas eu peguei só uma lasquinha do sassafraz. tá? Mas não tem problema se você pegou fisicamente o sassafrás. Como você vai ativar as plantas desidratadas, depois que você faz a ativação aqui, independente do que eu pegue, independente daquilo que venha na pitada, vai estar com a energia do grupo. Então, se eu peguei uma lasquinha assim, ó, deixa eu mostrar aqui. Se eu peguei uma lasquinha assim, essa lasquinha vai ter a energia de todas as plantas, então não tem problema, tá? Então, não precisa de mais planta para fazer mais efeito. Então, eu vou ler rapidamente aqui o efeito das plantas. A primeira é catinha de mulata, que é o nome da planta. Então, é energizante do corpo físico, então só, só por aí já ajuda, ajuda a ter os pés no chão, ser realista e parar de sonhar com coisas absurdas. Então, a gente materializa e consegue ter praticidade naquilo que a gente precisa. Fazer as coisas acontecerem, colocar em prática, aterra a terra é energia, aumenta a capacidade de reação diante dos problemas e favorece a consciência e sobriedade em todos os atos. Então, a gente consegue ter mais assertividade, consegue estar no aqui e no agora para poder resolver. Então, quando... Eu, é, naquele comportamento né, da pessoa ser inflexível, eu com o catinho de mulata eu consigo olhar para o agora, tá? Então, a, ah, então isso que está acontecendo aqui, deixa eu me adaptar. E daí a pessoa começa a se flexibilizar para se adequar a essa nova realidade que ela está vivendo. A segunda planta que eu vou ler aqui é o ibisco, ah, elimina o excesso de consumismo material, o tabagismo, estimula a aproveitar a vida somente o que é real, e é por isso que eu estou falando. Uh, escolher o hibisco, né, porque ele ajuda a gente a olhar a vida com mais flexibilidade, olhar aquilo que é, e não aquilo que a gente gostaria que fosse. Ser realista, ter os pés no chão, saber amar coerentemente, saber dizer não quando for necessário, e também indicado para conseguir ter orgasmos na relação sexual e sentir os prazeres da vida. E daí ela eu, faz um tratamento para dor nos no articulações, e a pessoa até consegue namorar um pouquinho, né, oh, coisa boa. e Bisco é bom para isso. Uh, vou já ler o hipérico, que está aqui na mesma na mesma página, do lado. Então, entre outras coisas, tá, eu vou mostrar o porquê do hipérico no, no tratamento de dores nas articulações. Limpa formas pensamentos negativos ancorados, que gera inflexibilidade, que pode gerar inflexibilidade, né? Estimula o respeito pelas outras pessoas, abre a intuição e o alto canal de cura. Gera força para enfrentar os desafios e adaptabilidade, né? De repente... A pessoa é inflexível porque ela tem dificuldade em se adaptar, então o hipérico, ou erva de São João, ele é uma planta boa para circulação, não só a circulação do sangue mesmo, mas a circulação energética, tá? Então ajuda a, ter, a ser um bom pai, buscar o destino com as próprias pernas, saber esperar, então para esse efeito, para esses efeitos que eu já li aqui, o hipérico ele vai ajudar na dor nas articulações, só que ele tem outras funções, tá? Uh, vou ler agora os vegetais físicos, vou ler o orégano, ele é um vegetal físico do primeiro chakra. Ele ajuda a conseguir, voltou a mosquinha, ajuda a conseguir estruturar a moradia, a casa, o convívio e se instalar a criar raízes. Criar projetos duradouros e concretos, estimular e honrar compromissos e acordos e cumprir promessas e construir uma história de vida. Então o orégano ele ajuda na estrutura e a estrutura de vida ela está representada nos nossos ossos então ele ajuda nessa questão das articulações também tá o próximo físico é o Sassafras ajuda o metabolismo do corpo físico a funcionar melhor equilibra as funções renais auxilia na regeneração dos ossos e possibilita calcificação mais rápida no caso de fraturas é um excelente harmonizador contra os desequilíbrios hormonais da menopausa, ajuda a fortalecer a união entre duas pessoas, gerando paz, harmonia e pureza no vínculo. Então, ele ajuda a ter estrutura e ajuda nessa flexibilidade também. hipérico eu já li, vou ler, Arnica Beleza, Arnica desobstrui os, car... os carnais não, os canais energéticos estimula a circulação sanguínea também e imunidade física estimula a cicatrização mais rápida então, no caso de fraturas, né? Em algumas, por exemplo, da osteoartrite, que eu citei, que é o. Ah, o desgaste das articulações, então a fitoenergia da arnica ajuda na, na recuperação. Em caso de pós-cirurgia, reduz o tempo de recuperação física. Então, esse tratamento aqui, você vai fazer o chá dele de acordo com o vídeo do ritual do chá duas vezes por dia, né, com intervalo mínimo de quatro horas entre cada chá e vai tomar 14 dias, tá bom? Você pode juntar, misturar as plantas na hora e pode também... Ou pode também deixar tudo misturado, ativar uma única vez e depois se ativa o chá, tá bom? Hoje a gente falou sobre dores nas articulações e se você quiser descobrir sobre dores em outros lugares, você pode deixar aqui no, nos comentários do vídeo, que a gente está sempre olhando para levar para você o conteúdo que você mais deseja. Aqui quem falou foi Luiz Mourão, dos professores da FITO. Um beijo no seu coração, muita luz e a gente se vê no próximo vídeo.